for bom dia estranha PAU! No vídeo de hoje, eu vou fazer uma rampinha pro meu cachorro subir na minha caminha. <risos> Vamos fazer uma rampinha hoje Com materiais que a gente tem Dentro de casa Sim, eu tinha visto Aí pela internet, uma época Os móveis feitos de papelão Gente, tipo Real é oficial, papelão E aí eu sempre fiquei pensando, será que dá certo? E aí eu resolvi testar, porque tinha papelão Aqui em casa, tinha as coisas tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tcha, resolvi fazer É um projeto que demorou dois dias inteiros. Foi legal fazer, foi divertido. Vamos lá? Bora. 5 6 7 8. Bora de tutorial, vamos fazer essa rampinha aqui então. Bom, o projeto é meio isso, é simples, é de papelão. A gente vai fazer esses dois formatos aqui, que é a pala e as laterais eu tô meio que tentando aqui projetar para ver como vai ficar mais ou menos é meio isso aqui <risos> e bora para papelão e aí eu vou traçando primeiro as partes maiores né para aproveitar o papelão essa caixa aqui de televisão e vamos cortar com estilete né bem bonitinho eu vou cortar quatro partes dessa que vão virar duas depois e depois aquela parte maior comprida eu tive que dividir em três partes porque o meu papelão aqui não deu para fazer contínuo sabe então aí eu vou mostrar depois como que ficou mas não ficou só em duas dois elementos ficaram em vários e aí, com essa cola aqui, que tinha em casa, no maior estilo 0800, a gente vai grudar as partes que a gente já fez duplificadas. E aí, vamos colando uma na outra. Opa! Ai, que jeitosinha! <risos> e vamos prender isso com fita crepe, já pra ficar bem fixo, né? Mesmo que a cola ainda tá molhada. E faz isso nas cinco partes, né? Que no final viraram cinco partes, mais três partes que vão ficar embaixo para estabilizar e fazer um chãozinho. E aí vai ficar mais ou menos assim as partes. E aqui eu tentei montar mesmo sem grudar ainda, acho que umas seis vezes. <risos> e não deu muito certo. Todas as vezes caio, eu me senti uma palhaça. Essa vez agora que eu tô te mostrando é a última. E é isso, bem nervosa, chata. E agora a gente vai fortalecer essas laterais e já dar uma limpada, né, porque o papelão fica todo zoado nas lateral. E fazer, a gente vai fazer isso com fita crepe bem normalzinho, e vão fazer isso em todas as partes. <risos> O que demora um pouco também, mas fica ótimo. Ó, fica mais ou menos assim. E agora já dá para montar para vocês verem de verdade, né? Sem ficar caindo. Eu colo tanto na frente como atrás. E como a gente não tá trabalhando com cola quente, isso é importantíssimo, porque senão, se colar só de um lado, não estabiliza. Fica tudo meio molenga, sabe? E aí eu vou juntando todas as partes principais primeiro, só deixando o fundo por último. Eu vou usar esse resto de papelão aqui para fazer um reforço por dentro. E como é papelão, a gente tem que reforçar muito. Quanto mais reforço você pôr dentro, melhor. E também é a mesma teoria. Coloca fita de um lado e do outro das junções, para deixar tudo bem juntinho. Não vai muita fita quanto parece não, viu? Eu usei um rolo de fita só para fazer tudo isso. E um rolo de fita custa, sei lá, 5 reais, né, gente? E agora a nossa rampinha já tá tomando forma, olha que belezinha. Ela tá bem fixa, bem rígida, ó, não tá cabaneando nem nada. Eu coloquei muito reforço dentro e coloquei essas três partes pra fazer um chãozinho assim, né? Pra gente poder, né, apoiar. A gente vai revestir isso de tecido, mas eu vou fazer uma mágica aqui, ó, plim, e vai ficar pretinha já, porque eu tenho uma agonia de ficar vendo essas fitas, esses negócios, eu pinto até dentro, se deixar. <risos> e aí a gente termina o primeiro dia assim, olha que belezinha. Segundo dia eu já cortei o tecido aqui, ó, e cortei essas tirinhas também pra colocar na parte da rampa, né? para segurar na unha do bebê e ele não escorregar e aí eu juntei todas as partes essa parte aqui eu não vou mostrar muito porque é bem simples gente não tem muito segredo não e vamos provar na rampinha para ver se ficou bom a roupinha dela aqui ó ficou uma graça tá tudo certo só falta fazer a barrinha aqui embaixo que é bem simples no pezinho, vamos usar esse de silicone e esse de feltro, porque não tinha seis de silicone, aí eu pus de feltro no meio. E já podemos ir para decoração que é a parte que eu mais gosto, né? <risos> Eu coloquei esses TCEs aqui, t TCs, não sei, o plural disso aqui. E porque vai ficar no meu quarto, né? Pra ele, mas tem que ficar bonito no meu quarto. E coloquei uma caveirinha aqui de estresse, porque eu mereço. Tem vídeo aqui no canal ensinando como mexer com isso. Olha aqui nos cards, gente. Né? Ficou meio bonitinho, combinou com o meu quarto No final das contas Vou mostrar pra vocês em teste Vamos testar pra ver né? Se o cachorrinho gostou, se deu certo Vamos ver <risos> Dizemos sobre esse vídeo <risos> Dizemos que às vezes você vai fazer as coisas à toa E seu cachorrinho não vai nem ligar pra isso Parabéns <risos> Mas não importa O que importa é que agora existe uma rampinha Não vai zoar a coluninha dele e tal E cachorro a gente tem que ensinar, né gente? Não adianta por lá e achar que o cachorro vai subir em cima Porque não vai tem que ensinar seu cachorro com tempo, com paciência, que daqui a pouco dá certo. É assim que funciona com cachorrinhos, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Como todo vídeo, não se esqueça, se inscreve aí no canal se é sua primeira vez aqui. Se você já é reincidente do canal, não esquece de dar o like, o nosso soquinho do like aí que o YouTube ama, que ele fica aí. Dando valor pra isso, vão dar like então, né? E é isso. Não esqueça de visitar nossas redes sociais do canal. Canal As Ursa, sem S no final. Tanto no Facebook quanto no Instagram. E se quiser lá dar uma biscoitada nas palhaçadas que eu faço na minha vida, entra lá no meu Instagram. É Enzo Cunha. Tá bom? E é isso. Nos vemos no próximo domingo. Obrigado por assistir. Beijo, beijo, beijo, beijo, beijo. Tchau!